E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais corridas no modo online aqui no Fuso Horizon 5. Estamos de volta ao Horizon México, nas corridas online aqui, para a gente trocar uma ideia a respeito aí da expansão da Hot Wheels que chegou para a gente. Deixa aí nos comentários o que, que você está achando da expansão da Hot Wheels. Até você mesmo, que às vezes não adquiriu ainda, o que, que você achou do ponto de vista. Eu gostei muito, achei muito divertido. Os carros, eu não sei o que, que aconteceu, eles deram uma atenção muito especial especial aos carros o único carro que me deixou desapontado ali foi aquele subaru de, de rally que ele deveria ser ótimo mas ele chegou nerfado para a gente na classe a ele não tem uma aderência legal e a aderência dele na classe s1 não chega a ser legal também então ele pecou muito nisso mas na expansão da hot wheels ele deve ser um carro ok no modo campanha só no modo online que não vai ser tão interessante as corridas né as pistas da hot wheels eu achei muito top eu só acho que deveria ter mais pistas, só tem 10 pistas eu achei muito interessante também que as corridas de circuitos elas são muito grandes, né? Se você faz três corridas de circuito ali você gasta uma média de 40 minutos e a pista que me deixou um pouquinho desapontado foi a Golias que eu achei ela muito pequena, deixei nos comentários o que você achou, mas se eu não me engano a Golias correndo com um carro da classe S1, você demora 5 minutos, eu esperava um pouco mais eu acho que a expansão do Lego, do Foz Horizon 4, é mais de 5 minutos, se eu não me engano Deixe aí nos comentários O que você achou da, das corridas, né? Eu gostei de todas Só acho que deveria ter um pouco mais Principalmente as corridas de velocidade Só veio, se eu não me engano, 10 corridas Eu acho que deveria ter umas 15, né? Seria ótimo Outra coisa que eu gostei muito foi a temática, né? Essa ideia do, da expansão de, de um mapa Está flutuando em cima do Horizon México foi uma ideia muito louca. Ela impressionou todo mundo. Não teve ninguém que reclamou. Achou muito top essa temática desse Horizon Nexus, né? Que é essa expansão aí da Hot Wheels? Ficou muito bacana. Eu gostei muito da temática. A campanha também ficou perfeita. Gostei muito da campanha. Ela me lembrou muito um desenho, né? Como se a gente estivesse participando de um desenho animado da Hot Wheels. Esse negócio da gente ter que ficar limitado a uma classe aí você termina a classe B, aí você libera outra classe para você fazer. Isso foi muito bom. Eu acho que deveria ter isso até no Horizon México, né? E liberando aos poucos, não liberar tudo de uma vez para galera. Eu acho que até os carros também, até que os carros também ficou limitado ali, né? Não chegou a liberar todos os carros de uma vez. A gente só pegava os carros a partir do nível que a gente ia subindo. Isso foi muito legal. Acho que isso deveria ir para os próximos Forza também para não chegar e liberar. Tudo de uma vez para todo mundo. deixa nos comentários o que você achou dessa sequência, essa ideia da expansão da Hot Wheels do Forza Horizon 5. Vamos para mais uma corrida online, agora de Lamborghini Centenário, naquele esquema que a gente gosta. Inclusive, teve um canal grande que pediu para mim explicar para ele como que cria esse modo aqui. E provavelmente já tá tendo conteúdo desse pessoal fazendo dessa forma que a gente já faz desde o Forza Motor Sport, né? Todo mundo correndo com o mesmo carro para dar aquela pegada mais competitiva ali para você ver como que tá seu nível de jogador comparado com outros né? porque muitas vezes você tá com um carro que é muito rápido aí você é, tem outra pessoa que tá com outro carro aí você não sabe se realmente você tá tendo uma habilidade boa ou se é porque o seu carro é muito bom então esse modo aqui dá para você saber como que tá o seu nível de jogador jogando, dependendo do, da galera que tá na sala também. Mas essa experiência online aqui ainda precisa melhorar e muito, né? E por falar em experiência online, na expansão da Hot Wheels, a gente teve uma certa surpresa que pode ser desagradável para muitos jogadores. Eu não achei muito interessante. Foi quando eu terminei o modo campanha. Quando eu fui pro modo online, a gente é, ficou de cara, porque os carros AWD, que são a maioria que tem aqui no jogo, que são mais equilibrados, os carros tração-tração tra traseira que não fosse eles não são equilibrados eu acredito que eles são bugados eu acho que deveria ter um certo equilíbrio porque tipo assim a diferença de um daquele jaguar pelão para o Koenigsegg é muito grande e de um Koenigsegg para um Toyota Supra tração traseira é imensa também então eles não têm um certo equilíbrio então eles acabam que é tipo assim quem pegar o melhor que vai ganhar então eu acho que os carros AWD principalmente na classe A quem acompanha as nossas lives da Twitch ver carros que sempre estão ali juntos só vai perder quem não tem experiência ou quem erra mais então é bem mais equilibrado os carros AWD e os tração traseira na expansão da Hot Wheels eles estão dominando os AWD lá eu fiquei impressionado eles não ganham velocidade eu acho que é por causa da característica da pista e isso acabou forçando todo mundo a aprender andar com carro tração traseira inclusive já tem uma lista de top carros tração traseira aí no canal para você que se você quiser experimentar o modo online da expansão da Hot Wheels que ainda não tá legal né ontem a gente teve uma surpresa aí que foi mais desagradável ainda Cara, para surpresa da gente que faz lives todos os dias aí na Twitch, jogando com a galera, para quem gosta de experiência online no Forza, o, a expansão da Hot Wheels, é, o modo online, a né, experiência online, não tem praticamente ninguém. Se você entra lá, tem simplesmente os jogadores que estão aprendendo, né, que, é, que estão terminando a campanha. Aí entra lá no modo online da expansão da Hot Wheels e tem a surpresa que me deixou impressionado. Os carros AWD não andam nada nada só tração traseira aí tipo assim é pelo menos na classe s1 a gente tem três opções de carros a gente tem o um jaguar que eu acho que é o do celeiro que é mega pelão aí depois do jaguar não tem nenhum carro que tem nível que chega próximo do jaguar aí o mais próximo ali eu acho que é o Koenigsegg que tem um abismo entre o Koenigsegg e aquele carro Honda nsx é o, o gt lá o, o gtr eu acho que é assim pronuncia você sabe qual que é que é muito difícil de comprar aí no leilão então, então tem um certo desequilíbrio aí, tipo assim. Às vezes você quer pegar um carro que, nessa Ferrari aqui, ela ganha corridas online, por incrível que pareça, no Horizon México. E tem vídeo aí no canal desse carro ganhando corridas. Se você levar esse carro aqui para expansão da Raltill, sem chances nenhuma. Mesmo você que gosta de correr com os carros RWD, chega uma hora que você quer pegar um carro diferente, porque não é possível que você vai ficar dois anos andando com três carros diferentes, né? sendo que eles têm uma diferença de. de desempenho de volta de pista absurda, né? Então, é, é só você olhar no modo rivais da expansão da Hot Wheels tá aparecendo o modo rivais do Horizon 3. Se você olha o modo rivais do Horizon 3, mano, o, o não tem equilíbrio nenhum. Você vê um, um monte de carro igual, até no top 3 mil lá, é, tipo assim, é o Lancerevo, é top 3 mil inteirinho, só de Lancerevo. Agora no Horizon 4, você vê que tem vários carros ali diferentes ali, até no no top mil é um monte de carro diferente já na expansão da Hot Wheels ali a primeira página é apenas um carro então você vê que não tem um certo equilíbrio no jogo e isso tá fazendo com que os jogadores é, menos experientes sai da experiência online e ela dá aquela impressão que foi abandonado e essa é a impressão que a gente está tendo é só você entrar agora no Horizon Open da expansão da Hot Wheels você vai perceber que tem poucos jogadores Aí você me pergunta, vale a pena comprar a expansão? Sem dúvida nenhuma, vale a pena. A expansão é muito top, tem muito conteúdo bacana. Por R$ 71 para quem já tem a Game Pass, eu acho muito barato. Inclusive, lá na Global Cards, você encontra essa expansão por um preço melhor do que lá na loja da Xbox. O pessoal aqui do canal já é acostumado a comprar lá. Tem um grupo da Global Cards, onde a galera sempre está ali discutindo sobre o Forza, né? Além de ser um grupo onde você pode adquirir jogos para Xbox, você pode trocar colocar uma ideia com a galera a respeito do Forza Horizon alguma coisa que falta ali ou até mesmo fazer um comboio quem sabe né é só entrar o link tá na descrição aí então mano eu acredito que sim vale muito a pena porque é um é praticamente um jogo né se você for comparar essa expansão da Hot Wheels com aquele jogo o próprio jogo da Hot Wheels essa expansão tem muito mais conteúdo tem muito mais diversidade é muito mais bonito eu achei mais bonito até do, do que o Horizon México né depois que você ficou uma semana ali na expansão jogando direto e você vem para o Horizon México você vê que lá é muito bonito roda muito liso eu acho que roda liso assim porque é um é, é a mesma coisa de todas as expansões né é um conteúdo pequeno é bem compacto então tem margens para deixar com mais fluidez com mais gráfico bonito e com FPS bacana então vale muito a pena sim, eu acho que vamos esperar e vamos ver se o Mike Brown aí, diretor criativo do Forza dá uma melhorada nessa essa questão da experiência online tira aquele bug né que a gente que obriga a gente utilizar é, suspensão de rally nos carros que mesmo utilizando ontem eu tive um problema com esse bug da, da suspensão que deixa a gente muito chateado até fiz a pergunta para a galera será que os desenvolvedores eles testaram a expansão porque não tem como é lançar uma expansão é, é, com esse problema do carro entrar debaixo da pista e perder velocidade será que os caras testaram ou eles lançaram para gente oh, a gente não consegue resolver esse problema e vai ficar assim, tamo pro pessoal. Eu fico impressionado, inclusive eu fiz postagens lá no Twitter agora mesmo, né? Vamos ver se tem alguma relevância, o pessoal que me segue lá no Twitter que se deixa o like, compartilha a gente ver se chega no pessoal, né? Para eles melhorar essa experiência online que tá terrível mas sem dúvida, se fosse para me comprar ela, eu compraria novamente é uma, é uma expansão muito bonita, muito divertida o único problema é esse modo online aí, mas eu vejo que é pouquíssimo o pessoal que gosta mesmo da experiência online e se você não está preocupado com isso, porque no modo campanha você pode andar com qualquer carro que ele vai ser competitivo até no nível mais alto, principalmente se você usa é, configuração de tonagem. O único problema é a experiência online. né Eu acho que para muitos jogadores, depois que termina, termina o modo campanha, a experiência online ela é muito importante e eu, eu não acho muito, pelo menos no meu ponto de vista, eu não acho muito interessante uma experiência online em um jogo que você tem mais de 700 carros e você pode usar três carros. Se você quiser usar o seu carro favorito, você não vai ser competitivo. Então acho que o único probleminha é esse. Deixa nos comentários se esses probleminhas podem afetar a sua experiência na, na Hot Wheels. Ou se isso vai te impedir de adquirir essa expansão. Vamos sinalizar de classe B, corrida online de golfão aqui com a galera. Se você não me segue na Twitch, o link tá na descrição. Lá você pode correr com a gente trocar uma ideia, beleza? Todos os dias, a partir das 9 horas da noite, eu estou começando a fazer lives na Twitch. É só me seguir lá, fechou? E tem a postagem nossa lá no Twitter. Se você me segue lá no Twitter, não esqueça de deixar um joinha lá para dar uma força nas publicações que a gente tá fazendo aí para os desenvolvedores do Forza. Olha só, o modo rivais, como muitos esperavam aí, não vai ser real resetado pelo que eu entendi é do suporte do Forza, o modo rivais não vai ser deletado a única coisa que surgiu né para amenizar esse probleminha aí é que você pode denunciar alguma atividade suspeita no modo rivais mas mano a gente tem até o top 3 mil de atividade suspeita nos no modo rivais quem vai ficar denunciando um por um eu não sei eu acho que essa opção deveria ter lá no início do jogo aí sim né se alguém visse alguma atividade suspeita a gente denunciava Mas agora sem chances de fazer esse tipo de coisa hoje deve sair alguma atualização aí para galera que é do PC que tá tendo problemas de instabilidade eu tô vendo que o pessoal tá reclamando que o jogo tá crachando alguns jogadores estão perdendo o progresso então hoje deve sair uma atualização e por falar em perda de progresso a partir desse update 10 a gente vai ter um backup do jogo se caso você acontecer algum acidente e você perdeu o seu progresso vai ter um backup que vai aparecer pra você você lá dizendo que você pode resgatar o progresso do seu jogo que está salvo em outro backup então você tem mais chances aí de não perder o progresso do seu jogo tá então pode ficar tranquilo que isso que estava testando no Horizon 4 está disponível no Horizon 5 a partir do Update 10 que é esse Update que saiu agora para gente e olha só para quem gosta de Fórmula 1 assim como eu ontem eu tava na live do Enzo Fittipaldi conversando com ele lá e ele falou para mim que saiu uma atualização para o Fórmula 1 2020. 2022 com a correção de instabilidade dos carros que realmente tava quase impossível segurar os carros do nada o carro rodava isso foi um bug inclusive na Steam o pessoal tava descendo a lenha no pessoal do Fórmula 1 2022 e ontem eu o Fórmula 1 2022 depois dessa atualização e tá muito bom para segurar os carros agora tá eles resolveram esse problema eu não sei se foi tarde demais porque isso deixou irritado muitos jogadores mas para quem é fã de Fórmula 1 é igual fã, né você não tem para onde correr ou você compra o jogo que você é fã ou você não vai jogar nada então o fórmula 1 foi resolvido esse problema quem tem paciência espera um pouquinho que ele deve aparecer na game pass mas eu acho que é lá para o ano que vem ainda tá e olha só eu vou deixar na descrição do vídeo aí a votação do Fan Push tá para estoque car que vai ser esse final de semana quem aí vota no Fan Push puder dar uma força pro Tony Canaan, canaã você ainda vai estar concorrendo a prêmios tá você cadastra seu e-mail você recebe um e-mail se caso você for sorteado, inclusive tem seguidor aqui do canal que ganhou vários prêmios aí na live do Tony Canaan, beleza? O link tá aí nos, com... nos comentários na descrição do vídeo, beleza? Espero que tenha gostado e até a próxima.